O melhor momento para comprar seu imóvel é agora. O Residencial Vista do Vale é um residencial completo para quem procura realizar o sonho da casa própria ou para quem busca um imóvel para investimento. Localizado a apenas 5 minutos do centro da cidade de Mantena, o Residencial Vista do Vale é rodeado por área verde e ar puro. Possui infraestrutura completa com água, esgoto, iluminação e LED, praças com jardinagem, academia ao ar livre e playground para as crianças e ainda com sistema de drenagem. Um local livre de risco de enchentes, com sistema de rede pluvial e com ruas que contém 12 metros de largura, sendo 9 metros de pavimentação. E o melhor de tudo, seu sonho por um preço que cabe no seu bolso. O projeto da sua casa nova está aqui. Entre em contato com a Imobiliária São Bernardo e escolha o lote ideal para você.